Quando o filho criador completa sua sétima e última autortoga como criatura, as incertezas do isolamento periódico terminam para a ministra divina e então, ajudante do filho no universo torna-se, para sempre, estabelecida em segurança e controle. É no momento de entronização do filho criador, como um filho mestre, no jubileu dos jubileus, que o espírito materno do universo, perante as hostes reunidas, faz pública e universalmente pela primeira vez, o seu reconhecimento de subordinação ao filho, prometendo fidelidade e obediência. Esse acontecimento ocorreu em Nebadon, na época do retorno de Micael a Salvington, depois da autortoga em Urântia. Nunca antes dessa memorável ocasião havia o Espírito Materno do Universo reconhecido sua subordinação ao Filho do Universo, e só depois desse abandono voluntário de poder e autoridade da parte do espírito, é que verdadeiramente poderia ser proclamado sobre o filho que todo o poder no céu e na terra foi entregue nas suas mãos. Após esse voto de subordinação da parte do espírito criativo materno, Micael de Nebadon nobremente reconheceu a sua eterna dependência da sua companheira, espírito materno, constituindo-a como espírito co-governante dos domínios do seu universo e requisitando de todas as suas criaturas que prometessem ao Espírito a mesma lealdade prometida ao Filho. E a proclamação da igualdade finalmente foi emitida e tornada pública. Embora seja o soberano deste universo local, o filho tornou público para os mundos o fato da igualdade entre ele e o espírito, em todos os dons de personalidade e atributos de caráter divino. E isso se transforma no modelo transcendental da organização da família e do governo mesmo para as criaturas inferiores dos mundos do espaço. Isso é, de fato e de verdade, o alto ideal da família e da instituição humana do casamento voluntário. O filho e o espírito-mãe agora presidem ao universo de uma forma muito semelhante àquela pela qual um pai e uma mãe velam pela sua família de filhos e filhas e suprem-na. Não é inteiramente fora de propósito referir-se ao espírito materno do universo, a ministra divina, como a companheira criativa do filho criador, e considerar as criaturas dos reinos como seus filhos e filhas, uma grande e gloriosa família, cujas responsabilidades todavia são incalculáveis e cuja vigilância é infindável. O filho inicia a criação de alguns dos filhos do universo, enquanto o espírito materno somente é responsável por trazer à existência as inúmeras ordens de personalidades ministradoras do espírito, as quais servem sob a direção e guia desse mesmo espírito materno. Na criação de outros tipos de personalidade do universo, ambos, o filho e o espírito, funcionam juntos e para qualquer ato criativo, um deles nada faz sem o conselho e a aprovação do outro.